Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite ou boa madrugada, do jeito que você estiver né? é. vendo esse vídeo Nós estamos aqui em Betim, eu estou aqui em frente à fábrica da Fiat Vou registrar aqui um pouco da, da empresa e do trânsito até Contagem Então, vamos lá aqui é uma das portarias a portaria 5 tem esse monte de barracas aí em frente é normalmente de lanche né e aí tem alguns funcionários chegando para trabalhar as portarias são todas parecidas assim e surgiu esse pequeno comércio aqui em frente Surgiu esse pequeno comércio aí em frente Que é pra é, Aproveitando aí do fluxo né dos, dos milhares de funcionários que a empresa tem né? São vários turnos, etc Tá aí um pouquinho Da Fiat A Fiat mantém muito segredo sobre Suas instalações, né A segurança é muito chata, né? Não deixa eu entrar no equipamento nem nada, lá é complicado Bom eu também não tenho nenhuma autorização né, Para entrar lá é, Então vamos lá A Fiat fica aqui em frente a 381 Ela é enorme Você deve levar uns 10 minutos Para circular ela né? E ao redor aqui da Fiat Foram crescendo Várias empresas, né que é ao lado para é ser massada, é transportadora, cegonheiras faz o transporte dos carros da Fiat, é, e assim tem várias outras, são as empresas secundárias aí que vêm atender a, a demanda da empresa. Esse último trecho aqui é é a área de testes, de vez em quando a gente passa da BR dá pra ver os carros aí passando pra lá e pra cá, testando, muito bem Vou dar a volta ali Eu seguiria em frente Vamos lá Aí em frente Bairro E a BR-381 Nós vamos pegar aqui Sentido Belo Horizonte 381 nesse trecho Além de ser muito intensa Tem uns pontos Bem complicados aí De trânsito Ó, daqui pra lá Já é a refinaria Gabriel Passos Já faz parte da refinaria Gabriel Passos Aqui já tem outro complexo industrial Que é a Regap, né? Também pertence aqui a Betim Também fica as margens da 381. São 6 horas da manhã. Vamos ver como é que vai ser o trânsito nesse trecho aqui. Aí embaixo ó. Os tanques da regap. Aqui tem uma saída aqui que dá pra você passar ao lado da Petrobras e sair em Birité. Uma opção de tráfego Vem pra. pra quem vai pra aquela região. Muito bem. Daqui pra lá é a famosa descida da Petrobras sempre citada aí nos áudios e... e tantos... ela... ela vai é ser bem problemática aí pra quem vende bem no sentido de São Paulo... Acontece muito acidente nessa descida aí, ó, de lá para cá Aqui no caso para nós é a subida da Petrobras, né? O um nome popular que se deu devido à refinaria ali A gente pode ver que o trânsito já está bem intenso isso então aqui engarra todo dia Todo dia, de manhã e de tarde De manhã e de tarde Eles fizeram há, há, há algum tempo esse alargamento aqui Criando mais uma faixa Melhorou Mas mesmo assim o tráfego aqui é muito pesado Bom, depois dessa subida aí da Petrobras Encerra-se o município de Betim E aí nós entramos então no município de Contagem, pessoal de fora aí que não sabe onde é Contagem, né? porque está tudo emendado hoje, Contagem, PH, Betim, é isso aqui, ó mais ou menos esse ponto aqui para lá já é Contagem. Bem industrial também. A direita aqui é a entra, a esquerda ali ó, que até um placa lá, carretão é então gaúcho, tem o um Carrefour, né? É mais conhecido aqui. É antigo, Carrefour, Montagem, tá aí né? É, embora esteja cedo, vou pegar congestionamento. Quando falamos hípica também, aquela área verde à esquerda ali, ó. Sociedade hípica aqui de contagem é ali. Se o pessoal de fora estiver trafegando com 381, nesse trecho aqui faça como eu como eu estou fazendo. Faixa central, tranquilo, 70 por hora. São poucos quilômetros. E aqui acontece muitos acidentes de engavetamento. O pessoal anda colado, aprensado. Muito bem! Outro ponto de referência aqui é a Toshiba. Esse prédio azul aí em frente. Várias edificações aí em frente. É comum agarrar daqui para lá, tá? Aqui até o anel costuma agarrar. E aqui nós estamos entre os bairros Inconfidentes, é, Industrial, esse a direita aqui, a esquerda é Inconfidentes, a direita não é industrial, aqui não sei se já é, é o Amazonas, não. é realmente, não conheço tudo, a esquerda que eu sei que é o bairro Inconfidentes. Quem vai para o bairro industrial tem que entrar lá atrás, antes da Toshiba, para conseguir pegar o acesso ali. Ó. Senão não tem jeito. O sol tá se escondendo entre nuvens ali vai dar acho que visão vai ficar um pouco melhor do vídeo olha como é que a, as faixas param lá tá vendo à esquerda lá. Né? bem mais lento de repente isso é um perigo para colisão traseira só vai apressado e acaba batendo sem que então evite mantenha a distância tem gente muito apressada, ocupa a faixa do meio, ou da esquerda com os caminhões e vai tranquilo. Aqui encerra-se a, a BR-381, tecnicamente, né? Porque na prática, para mim, ela encerra lá na, no anel rodoviário. E aqui nós vamos passar hoje de baixo da praça da Semig, de voltagem. e daqui pra lá então seria a avenida é, Cardeal Eugênio Pacelli que vai até o anel não sei se tá já pra perceber no fundo aí o anel tá lá em cima lá, ó, com o tráfego pesado lá também os caminhões passando lá lá no fundo e aqui é a cidade industrial. O tráfego aqui é muito pesado, tá vendo? E o pessoal anda na velocidade alta, então qualquer coisinha causa tragédia aqui. Você está trafegando aí, passando pelo horizonte, de repente indo para São Paulo ou para Vitória ou para Bahia. Nós não temos um anel ainda que forte por fora de Belo Horizonte, então essa seria a opção interessante, mas vá com cautela. É uma outra opção, quem vem de São Paulo, eu, quem vai de São Paulo, é a Via Expressa. Ela termina lá antes da Fiat, antes de onde nós começamos, e vai sair também aqui no anel e no centro de Belo Horizonte paralelo a nós aqui então, é uma boa opção também Isso aí gente. Aqui estamos chegando no anel rodoviário, então à direita eu vou pegar sentido Rio de Janeiro e à esquerda sentido Vitória. Caminhões é obrigatório mesmo se for sentido Vitória é entrar aqui ó, à direita passa debaixo do viaduto Faz o retorno, pega o sentido de vitória Carros menores Faz o contrário, pega a esquerda Aqui Depois do viaduto aqui, ó Tem um sinal, você vai pegar E sentido de vitória também, tá do mesmo jeito Daí Isso foi criado justamente Para evitar é, O travamento ali Aquela entrada ali Travava demais por causa de caminhões Aí, ó A esquerda ali Vai pegar sentido Vitória É isso daqui para lá Avenida Amazonas Se você vai para o centro de Belo Horizonte É só seguir reto Avenida Amazonas vai terminar Dentro Do centro de BH Ela começa lá Na verdade é essa Ela termina aqui no anel E começa Lá em Belo Horizonte Lá no centro de Belo Horizonte começa exatamente na Praça da Estação No centro de BH Muito bem É isso gente Um abraço Até mais